parque é maravilhoso, né? Ai, não, não dá pra acreditar que no meio da Caatinga tem uma paisagem dessa. É, e a Serra é, da Capivara sim. é muito grande. Gente, esse parque é muito lindo. É. Gente, Cadê o JP? Ele deve ter saído pra fotografar algum carro. Mas ó, fica aí que eu vou atrás dele, tá? Ah, eu vou com você, tá? Gente, desse jeito a gente vai perder o Droga. O celular da professora tá fora de área. Eu consegui mandar um torpedo. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Se eu contar pra minha mãe que o ônibus é excursão largou a gente aqui no meio da caatinga, oh, ela vai Gente, mas algum adulto tem que saber onde é que a gente tá. E onde a gente tá, Marta? Ah, não sei. Hum. Ao sul de onde o ônibus parou. Hum. E? Aí? É, né? É. Alguém deve ter notado a nossa falta. Eu tava todo mundo dormindo é. quando a gente desceu. Eu não sei onde um eu tava com a cabeça quando eu resolvi vir atrás de você, JP. Eu só parei um pouco pra fotografar aqui. é mania de fotografar tudo também, né? Toda a árvore, toda a planta, tudo que a gente vê pela frente. Era é um Mandacaru, né? Tata, uma árvore muito importante do Nordeste. Essa informação mudou a minha vida. Ah, ninguém mandou você vir com a gente, tá? Calma, gente, calma. Agora tem tempo pra fotografar tudo, se vocês quiserem. Inclusive aquela cidade fantasma lá. Sua! Uh, Câncer! Cadê o pessoal daqui? Deu no pé? <risos> Dizem que em lugar assim costuma ter alma penada. Ai, tá Cruzem os dedos porque pode ser uma alma ali se aproximando. E o humor da tata já tá bem melhor, já partiu pra ironia. É, ah, mulher é mesmo assim. Olha, gente, é um garoto. Bom dia! E aí, beleza? Oi. Vocês estão me esperando? Desculpa, a gente não viu ninguém por aqui porque uns estão trabalhando e outros estão na organização do arraia que vai ter ali na vizinhança. Aham, é festa? É sim. Vai ter um forrozinho arretado à noite aqui. À noite. Olha, que delícia. É, é, pena que a gente não vai ver, né? É, a gente Será vai ver. que a gente não vai ver? <risos> ah, aqui é a sua casa? Porque a gente sentou aqui por causa da sombra, pra tomar um arzinho, a gente não tinha pra onde ir. Vocês estão perdidos? O ônibus que a gente tava é que perdeu a gente. A gente saiu rapidinho e ninguém lembrou. É, e tentando falar no celular e... Não. Não se preocupe, eles vão voltar para buscar vocês, mas por enquanto vocês podem se chegar por aí mesmo. É, bom, deixa eu apresentar, né? Eu sou a Tata, ela é a Marta, e esses dois aqui são o Thiago e o João Paulo. Opa. Você tem um copo d'água? Água? Água? Hum. Eu vou ver se eu... Aguarde um pouquinho. Obrigado. Bem, é o que tinha. Ah, obrigada. É, eu vou indo lá no açude buscar água porque acabou mesmo. E tudo bem se a gente for junto com você, não vai atrapalhar? Atrapalhar? Não, vocês aproveitam para conhecer o sertão melhor. Nossa, legal, eu tô bem curiosa. Ai, gente, eu vou ficar por aqui, tá? É, é muito longe, Tony? Não, é uma caminhada rápida. Quando uma perna está chegando lá, a outra já volta pra cá. Então vai é um pé nas costas. Eu tô nessa aqui, vem. Ai, gente, vão vocês. Eu vou ficar aqui para descansar. Ah, tem certeza, Mato. Vai ficar você e as ah, almas. Pode falar de aula. Bilolou. bilolou. é o que Pirou? É isso? <risos> Bilolado. Os dois. Vamos, gente, vamos. pegar. vou na perna. Tchau, tchau. tchau, tchau. Olha Gente! Olha só quem veio! Não deu tempo de começar a cantar Mas que saudade doce! Que ódio, Thiago! Se você não tivesse falado de uma penada, eu ia estar lá na sombrinha e não aqui nesse sol! Ah, era mais fácil você virar comida de muriçoca do que você virar uma penada! De né? muriçoca é o eu que, Tonha é? É isso! Gente, olha lá que legal! Nossa, Nossa que lagarto bonito! Gente. É, esse lagarto aí só existe aqui na Caatinga, em nenhum outro lugar do mundo. Ah, então esse é o que se chama de animal endêmico? É, é. não é. Tá vendo, JP? Não é só você que sabe dessas coisas. eu é, andou sendo, sendo <risos> no meu caderno. Ah, mas sabe o que, que eu aprendi, JP? Cacatinga é um tipo de floresta que só tem no Brasil. É, assim. nem Nossa. em outro lugar do mundo. É. Mas também, só tem lagarto aqui? Não, tem vários bichos. Esses são os facilmente de ver, os outros só vêem de vez em quando. Olha, né? então é legal a gente sair daqui antes que comece a chegar bicho. Não, é... agora não, a... não, não, você vai me Isso mas o Tonho, o Açude serve é para armazenar água mesmo, né? É, é que salva a agricultura e o gado da seca. Que mas sim. isso não resolve o problema, né? Não, esse perrengue aqui é antigo. Aqui a gente não tem fartura de água como na casa de vocês. Nossa, que loucura, porque na Amazônia sobra rio e sobra água para tudo que é lado. E aqui é só secura. Olha. É, mas não fica aperreado, não, Que eu gosto daqui assim mesmo. Mas é. Tonho, então, dá para criar peixe aí no Açude? E não dá? Tem até uns cururus. É Cururu não é peixe, hein, gente? Cururu é sapo grande, né? Vocês precisam ver o açude logo depois que chove. Fica cheinho de sapo. Ah, na seca o sapo fica na terrinha molhada esperando a chuva vir. Mas e aí quando chove? Aí brota sapo até do chão. Ai, gente, então me lembra de não aparecer aqui quando chover, hein? Ah, deixa o sapo te chegar e disser Ah, me dá um beijinho, Marta, eu sou um príncipe. Aí, Thiago, eu prefiro morrer em carinho. Ah. É, não carece tanto. Oxê, oh, também menina te trambelhoto, hein? Oxê, eu já Você tá com o quê? Eu pensei que fosse encontrar na Caatinga tudo seco, assim, sabe? Meio pálido. Né? Meio pálido, poético, <risos> tá? Ih, não me aperreira, Thiago. A perreira! Vocês estão gente? <risos> Tato, eu li que Caatinga é uma palavra indígena que significa mata branca. Interessante. É. É, você e a Tata tem razão, no tempo da seca que as plantas ficam meio secas, sem folhas, sabe? Aqui é no inverno que chove, né, Tony? Isso mesmo, e quando chove aí esverdeiam tudo novamente por aqui. Coisa maluca, pra mim inverno é tempo frio, seco, sem chuva, sem verde. É, aqui na Caratinga o inverno é no fim do ano, quando chove por aqui fica úmido. O inverno de vocês acontece no nosso verão? Ah, mas... Jesus, né? sim, oh, gente! Isso mesmo. A natureza é muito louca. Acho, né? É muito interessante conhecer tudo isso sobre a Katia. <risos> ah, é quem te viu e quem te vê, Tata. Hoje mesmo você reclamou do meu mandacarô. É, reclamou mesmo. <risos> caro é o orgulho da gente? Não, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Hoje eu já tô é, né? é, é, é, feliz. Não foi. Você reclamou do meu mandacarô, Ele reclamou é, sim. É. Briga com ela. É, você tem tanta feia Não teu mandacarô. Disse, não, disse, não, eu não eu pensei. Pensei. Quem esse raza, é. de meu gado, de sede, meu Eita menina arretada, conhece Luiz Gonzaga? Ah, é claro Tonho, quem não sabe cantar Asa Branca? É quase tão conhecido quanto, sei lá, o hino nacional. É mas, imagem, apesar tá? que a gente é tudo estrangeiro. É. É. é O clima seco daqui está na vida dura, mas também está na arte, né? É vocês é, são tudo uns cabra, é. né? Igual esses cactos aí, né? resiste a tudo. É, também tem que aguentar né a seca, a falta d'água quase o ano inteiro. É, o cacto, por exemplo, ele tem um espinho para não deixar a água evaporar. E o espinho é, uma, é um tipo de folha que afinou para ele não suar demais. Olha é o jeito que a planta arrumou de não perder água, né? É, na época da seca, o mandacaru serve de ração para gados e cabritos. É, sabe Nossa. que eu ouvi dizer que o que não é esse cacto aqui? Esse bem tá bem. é chique Ele é uma das plantas que mais aguenta o clima seco o ano inteiro. Hum. Gente, tá bom, o papo tá legal, mas vamos apertar o passo, vai. A você está muito aperreada? A Marta tá sempre aperreada. Ela é, deve é. ter lembrado da mãe dela. Não é isso, Tata. É que o ônibus não fez nenhum contato com a gente até agora. Ah, então tá vamos tá com bom. ela, então. A Marta tá sempre acaba com a tinta. Fica aqui se divertindo, então, Thiago. Tá. Eu quero voltar pra casa. Não. não. A de não ter água aqui é muito complicado mesmo, né, Tony? É. é sim. Nas raízes das plantas são bem rasinhas porque o solo não tem água. Então elas ficam ali na superfície esperando a chuva vir. Nossa! Nossa. Você sai bastante de Caatinga, né, Tony? Gente, eu preciso falar uma coisa. Ah, desabafa, meu amigo. Não, não enche o saco dele e fala, JP. É tudo culpa minha. Ah, culpa do quê, cara? Da então gente estar tá aqui nessa situação, esquecido. Ah, JP, eu ainda tenho esperança. Se eu não tivesse pedido pra vocês virem comigo fotografar o Mandacaru, nada disso teria acontecido. Se a gente não tivesse seguido o JP, a gente não ia estar aqui agora. E a gente não ia ter aprendido tudo isso que a gente aprendeu da Caatinga, a gente não ia ter conhecido o Tonho. É. Não, e pensa só, a gente ia estar tá dentro daquele ônibus dormindo até agora. É, que é, graça eu... até. <risos> Aí, <risos> tá, até gostei. E um pouquinho de aventura não faz mal pra ninguém, JP. Então quer dizer que você não tá mais brava comigo? Não tô, sou peste. Ó, ah. ah. oh, tem passarinho verde aqui. Não é bombarda! Vem com a, a tá gente, porque a gente se pede, Bem, a gente conheceu um Tonho, que é o menino daquele, levou a gente no açude. A gente viu um lagarto, mãe. Foi Não, muito tá. legal. Professora, até que enfim. Tá bom. Tá, a gente tá indo encontrar vocês. Tá bom, tchau, tchau. Mas e aí, a gente vai ter que voltar lá onde o ônibus parou? Uhum. Vamos. Aonde? No posto de gasolina? Esse mesmo. Ih, é uma pernada boa. Espera aí que eu já volto. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mário, vai pra lá. Eu vou casa ah, eu é a é a pique, né? É olha, o Tonho tá chegando, oh, de gente. Ô, é... que bom, você voltou. Tem é um presentinho para vocês aí. Oh, Caramba, olha, olha cordel, só. É cordel isso, vocês têm noção? Eu não um cordel é, assim. É, para as mesmo, pessoas tá. conhecerem o que é que eu faço quando eu não estou trabalhando na terra. E você vende isso? Bem, eu faço esses poemas para me vender por aí. Nossa, para as pessoas e... conhecerem. Né? E olha esse desenho, Tonho. Foi você que, que fez? Que nada, e só foi uns rabiscos mesmo para dar o destaque na capa. Olha, Nossa, Nossa, é, é, um é um, um artista. adorei. Bem, antes de vocês ir embora, eu quero dizer para Tata que ela é uma menina muito danada, de inteligente e muito apetrechada, é, vixi! É, Apenas... é, apetrechada, bonita, jeitosa, ah, moça isso, gente... Não, gente, sério, tô eu vou sentir saudade de você. Ah, ah, você. Agradeço. ah agradeço. A luta de todo dia, na caatinga só é forte. Muito duro buscar água, só dá chuva se tem sorte. Vez em quando surge flor, pra esquecer de toda morte. A ave lá na cerca pia, a galinha vai pro corte. A, a roupa a mulher enxágua, gado de pequeno, pequeno porte, porte. Magro com fome tem dor, e não, não há o que forte. o conforte. Mas, Mas na, na terra, terra com, com alegria não existe, não quem, existe quem se entorte. Não, Não precisa-se precisa de, de mágoa, pois, pois tem, tem sempre quem se importe. importe. Caatinga também tem couro, coro, um ao outro dá suporte. suporte.